olá amantes da confeitaria sejam muito bem vindas você que já é confeiteira profissional você que ainda é iniciante nessa deliciosa área já deve ter se perguntado será que estou cobrando muito caro por esse doce ou será que estou vendendo muito barato a ponto de ter prejuízo porque será que minha concorrente vende mais caro que eu e ainda assim está cheia de clientes o preço do leite acabou de subir e agora o que, que eu faço para fazer o reajuste do preço do meu doce sem perder minha clientela eu tenho certeza que pelo menos um desses questionamentos já se passaram pela sua cabeça, né? Se tem uma coisa que atrapalha muito a maioria das confeiteiras, principalmente quem está iniciando agora, é na hora da precificação. Eu sei exatamente a insegurança que você deve ter ao colocar o preço no seu doce com medo de estar tá perdendo dinheiro, cobrando muito barato ou cobrando muito caro a ponto de perder seu cliente. Espera só um pouquinho que eu já te mostro na tela do computador. Com uma planilha grátis de precificação para conferir, vai te ajudar muito você já vai poder baixar a sua planilha bom se você ainda não me conhece eu sou o Anderson Martins criador de produtos para confeiteiras e confeitarias há anos sou também criador dos canais bolos martins nas redes sociais hoje eu vou te entregar algo que certamente vai te ajudar muito a aumentar seu lucro com a confeitaria mas primeiro eu já quero te convidar para se inscrever no canal esse canal ainda é novo e a gente está preparando uma sequência de vídeos sobre empreendedorismo na confeitaria então não fique de fora e se inscreva já e claro já deixa sua curtida para o youtube entregar para mais pessoas pois eu sei que o conteúdo ainda pode ajudar muita gente e sabendo que você gostou, a gente continua fazendo vídeos com assuntos como esse para continuar te ajudando. Os nossos vídeos sempre serão referentes às principais dificuldades de confeiteiras que já estão na área e também que ainda está começando. Então já deixe, já deixe também um comentário logo aqui embaixo, dizendo qual sua maior dificuldade na confeitaria, sendo você profissional ou iniciante. Os nossos conteúdos sempre serão sobre as maiores dúvidas e dificuldades das nossas seguidoras, sempre com um tema por semana. E claro, já compartilhe o vídeo também em todos os lugares que você conseguir. Compartilha com a vizinha, com a amiga, com a irmã, com a tia, pois dica boa é dica compartilhada. E eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar bastante gente que já é ou está começando na área da confeitaria. E a pedido de muitas seguidoras do nosso Facebook e do nosso Instagram, o tema de hoje é justamente sobre precificação de bolos e doces. Pensando na dificuldade de vários profissionais e as iniciantes também, a gente criou algo que certamente vai ajudar várias confeiteiras que já tem um negócio próprio e várias iniciantes. É uma planilha demonstrativa e o melhor, totalmente gratuita. Te ajuda muito a colocar o preço certo nos seus bolos e doces, sem perder nenhum centavo te gerar o lucro que você merece e ainda encantar seus clientes e caso gosta da planilha vale a pena dar uma conferida na versão é, completa depois tá? o link da planilha 100% de graça está na descrição do vídeo essa planilha grátis vai ficar por tempo limitado então corre lá já baixa a sua para você não perder e não ficar de fora tá sem mais delongas vou te mostrar agora na tela do meu computador como baixar e como usar a sua planilha nessa versão gratuita ah, e no final da explicação tem mais uma surpresa sensacional para você me acompanhe então vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer é clicar no link que está na descrição do vídeo do youtube só não vou baixar novamente aqui no meu computador para o vídeo não ficar muito longo tá mas depois que você clica no link Vai ter um botão para fazer o download, é só clicar nele. É bem fácil e é bem seguro também, tá bom? Olha só, essa daqui é a planilha. Assim que você acessa, entra direto nessa tela. A primeira coisa que você vai fazer, assim que entra nela, é habilitar a edição aqui em cima. É só clicar nesse botão aqui, tá bom? Isso é bem normal para qualquer planilha que você baixa da internet. Bom, para você iniciar o cálculo e chegar até o preço final. É só você clicar aqui nesse botão, iniciar cálculo. E assim que você clica nele, ele vai depois direto para a página de ingredientes para você começar o cálculo dos materiais. E agora para ter o preço ideal para o seu doce, você precisa apenas preencher alguns dados. Ela calcula todos os gastos que você teve com os ingredientes da receita, inclusive a embalagem. Essa é a primeira tela. Logo que você acessa a sua planilha, ela já cai nessa tela, Ingredientes da Receita. É aqui que ela vai calcular os gastos dos ingredientes para não perder nada e te gerar o devido lucro. Ela está bem nítida, você vai preencher apenas os campos que estão em amarelo. A primeira coisa que você vai fazer é inserir os ingredientes da receita digitando nessa primeira coluna. A primeira linha já está reservada para embalagem, para você não esquecer mesmo de incluir o custo dela. Se você não gastou com a embalagem, deixa sem preencher mesmo, tá? Nesse exemplo aqui, o primeiro ingrediente nosso é o leite condensado, é só digitar. Nessa segunda coluna é onde você vai digitar o preço que pagou na embalagem inteira do ingrediente. Nesse exemplo, a caixinha inteira do leite condensado custou R$ 4,00. É claro que nossos exemplos não são tão reais, tá bom? É só para eu te explicar como preenche a planilha. Ah, e para facilitar, se você não souber o que digitar, é só passar o mouse em cima que aparece um comentário explicativo. Aqui na terceira coluna é onde você informa a quantidade da embalagem inteira, em gramas ou em mililitros. Nesse caso a caixinha inteira do leite condensado tem 395 gramas. Aqui na quarta coluna é onde você coloca a quantidade que usou nessa receita, também precisa ser em gramas ou em mililitros, nesse caso foi usado uma caixinha inteira de leite condensado, nesse exemplo nosso, então foi usado 395 gramas, se você tivesse usado por exemplo uma xícara de açúcar, colocaria 180 gramas. O bom é que se você tiver dúvida como converter unidade de xícara ou colher, pode acessar esse campo clicável aqui do lado, que está escrito como converter unidades em gramas ou mililitros. Quando você entra nessa tela, tem todas as medidas para te ajudar a converter as unidades. Depois é só clicar em voltar. Voltando para cá, interessante que ela já calculou sozinha nessa coluna o custo de cada ingrediente para essa receita, para você não perder nada o último campo dessa página é o rendimento aqui em cima aqui você digita quantas unidades faz com essa receita vamos usar como exemplo 30 unidades e simples assim é só você clicar em próximo e já vai para os cálculos dos gastos mensais essa é a segunda tela nessa tela que por sinal também está bem nítida e muito prática é onde você vai informar os seus custos fixos informação sobre o seu lucro e salário mensal aqui no primeiro campo você vai informar qual é a sua pretensão salarial trabalhando com a confeitaria vamos usar como exemplo R$ mil reais em seguida você digita quantos dias você trabalha por mês digamos 28 e depois quantas horas você trabalha por dia vamos usar 7 muita gente se esquece que não é só colocar no, na conta os ingredientes, sua mão de obra também é muito valiosa e deve sim ser devidamente paga, e nesse caso cobrada do consumidor. A planilha já faz esse cálculo sozinha para você, com base no seu salário. No campo seguinte você digita o tempo que leva para fazer essa receita em minutos, então se você leva uma hora digita 60%. Interessante é que com essas informações ela vai calcular quanto custa a sua hora de trabalho e quanto você gastou para fazer essa receita. No campo da frente você informa também sobre o seu lucro que pretende ter em cima dessa receita. Essa margem é bem relativa, tá? Depende muito da cidade, do seu público, do tipo de doce que você vai vender em alguns casos é 30, 50, em outros é 100, 200% o que você pode fazer alguns testes até chegar no preço ideal para você vender vamos usar como exemplo 100% logo abaixo você digita os seus custos fixos mensais trabalhando com a confeitaria o primeiro é campo é a energia se você tem um gasto mensal de 100 reais por exemplo é só digitar os 100 reais no final ela calcula automático quanto você gastou de energia com essa receita se você faz seus doces em casa tenta imaginar o valor aproximado que é para o seu negócio se baseando na sua conta fixa que vem para você pagar por mês se você faz fora no estabelecimento já para confeitaria é só colocar a média que vem para você por mês a mesma coisa você faz com a água e também com o gás vamos usar de exemplo 50 para a água e 60 reais para o gás nesse campo da frente seu custo fixo com telefone internet e aluguel você informa o valor total é, desses três gastos vamos usar como exemplo 100 reais o valor total e caso tenha mais algum custo fixo mensal que não tenha colocado ainda você pode digitar aqui nesse campo de outros gastos fixos se não tiver mais nenhum não precisa preencher e pronto você pode ver que ela calculou tudo sozinha aqui na frente cada gasto seu inclusive o valor da hora da sua mão de obra ela faz um cálculo extraordinário aqui nesse quadro você pode ver que a planilha já te diz que para você ganhar um salário de R$ mil reais o seu dia custa 71 e 43 a sua hora de trabalho custa 10 e e calcula até o minuto do seu trabalho que custa 17 centavos e ainda te dá com precisão quanto você gastou com energia água gás e os outros gastos. Nesse caso, você teve 158 de gastos com despesas. Se você esquecer algum ingrediente lá atrás ou quiser modificar lá na primeira página, é só clicar em voltar. E pronto. Agora é só clicar em próximo e checar o preço final. Essa é a tela do preço final. A planilha te dá precisamente todas as informações aqui nesse campo você pode ver que ela calculou tudo aqui ela te mostra como ficou o seu caixa diz que seu custo com ingredientes foi de R$ 5,71 o custo com a sua mão de obra foi de R$ 10,20 e teve despesas com R$ 1,58 aqui nesses quadros da frente ela diz que seu custo total com essa receita foi de R$ 17,50 seu lucro desejado que você colocou lá atrás para essa receita é de 100% cada unidade do seu doce você deve vender a 1,17 e se for vendido então todas as 30 unidades a 1,17 o seu faturamento total será de R$ 34,99 e ainda o seu lucro real nessa receita que foi de R$ 17,50 agora o que você deve imaginar é assim desses R$ 17,50 que foi seu custo total o valor que você gastou com os ingredientes nesse caso 571 você volta no mercado e compra outros para repor seu material os 10 e 20 você pega e separa pois a é parte do seu salário mensal daqueles R$ mil que você pretende ganhar e 158 de despesas você guarda para ajudar nas despesas mensais da sua casa do seu estabelecimento e ainda assim você teve um lucro que é de 17 e 50 para fazer claro que bem entender investir melhorias para fazer crescer o seu negócio guardar como quiser mas o importante é você ver como calculando dessa forma você consegue ter uma visão geral de como está o rendimento do, do seu negócio e aumentar assim a sua lucratividade bom depois que você já verificou todos os dados se ainda tiver esquecido de alguma informação ou quiser modificar alguma lá atrás é só clicar em voltar ou é só clicar em calcular nova receita para inserir outra e como você pode ver, ela está muito prática e te ajuda muito no processo de precificação. Assim você sabe até que ponto um doce ou outro está te dando o lucro e se compensa você mexer no preço é, que você já vende. Eu te disse que é muito simples o manuseio, porém muito eficaz na hora da precificação. Sensacional tudo isso, né? Eu espero que realmente ajude. Foi uma forma simples que eu achei para te ajudar a não errar mais na hora de colocar o preço certo nos seus bolos e doces. E mais uma vez te peço para deixar seu comentário aqui embaixo, dizendo qual sua dificuldade na confeitaria ou qual assunto referente a bolos e doces você gostaria de ver por aqui no canal. E aqui na descrição, além do link para você clicar e baixar sua planilha, tem também todas as nossas redes sociais e blog também, então entra lá e dá uma olhadinha. São várias dicas e receitas para você que está iniciando e para você que também já é profissional na área da confeitaria, além de muito material gratuito. Ah, e agora a novidade para vocês. A gente já está bem ansioso. Já quero te deixar o convite, então já clica no sininho aí embaixo para você não perder. Já no mês que vem, a gente vai estar tá começando a nossa série de entrevistas com mulheres empreendedoras nessa arte da confeitaria. Estou muito contente porque muita seguidora nos procurou e topou realmente fazer entrevista com a gente. Serão histórias de quem está iniciando ou quem já conseguiu conquistar algo a mais na confeitaria. É história de superação e, claro, fracassos também, para que você possa se inspirar e ter o sucesso mais rápido possível. Tem muita gente que não começa a fazer bolos de doces por medo de não dar certo ou às vezes começa e desiste no meio do caminho, histórias verdadeiras sempre acabam ajudando muito e acho que vocês vão gostar bastante. E se você quiser participar também, manda um direct lá no Instagram pra gente e a gente conversa melhor, tá? Então é isso, um forte abraço e até mais!